Eu sou o Tegon Júnior, autor do blog adeusazia.com.br. Eu sofri com gastrite, azia e refluxo por mais de 10 anos, até que finalmente eu resolvi assumir o controle da minha saúde. E após anos de buscas e pesquisas, eu aprendi a tratar a gastrite, azia e refluxo naturalmente. Então eu resolvi compartilhar com as pessoas conhecimentos que eu adquiri com uma forma de tentar ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e ao refluxo. Hoje eu estarei falando aqui com você sobre a limpeza de fígado e vesícula. E por que limpeza de fígado e vesícula? Bom, como o nosso sistema digestório é todo interligado, muitas vezes um problema como a gastrite, azia, e o refluxo pode ser reflexo de um problema em outro órgão. Além disso, o estado de saúde geral de uma pessoa está intimamente relacionado com a saúde do trato digestivo como um todo. Por isso, caso você já tenha feito tratamentos com o objetivo de cuidar do estômago e mesmo assim continua apresentando problemas, é interessante fazer limpeza também nos outros órgãos. Eu estarei fazendo uma apresentação de 15 minutos para você sobre a teoria da limpeza de fígado e vesícula. Depois da apresentação, você vai ver a gravação de todos os passos que eu fiz para realizar a limpeza de fígado e vesícula, desde a preparação, a alimentação, a limpeza propriamente dita, tudo passo a passo e explicado. Essa outra parte tem cerca de 12 minutos. No final eu farei uma breve sessão de perguntas e respostas sobre as principais dúvidas que me foram enviadas pelos seguidores eh, da minha página do Facebook. Bom, o método de limpeza que eu utilizei é o protocolo do médico naturopata alemão Andreas Moritz. Autor do livro Limpeza do Fígado e da Vesícula, que eu vou mostrar para vocês aqui. Oi pessoal, eu tô aqui para mostrar para vocês que eu não estou só falando do livro não. Eu realmente eu tenho o um livro, é esse aqui, eu li pelo menos umas duas vezes isso aqui de capa a capa. É, como vocês podem ver, é, tá aqui, ó. eu grifei o livro, é, deixa eu ver aqui. Está ah, aqui, ó. fiz anotações no livro Então, para quem quiser saber mais, o livro é este daqui Limpeza do Fígado e da Vesícula, Andrés Moritz, Editora Madras Eu fiz a limpeza e a minha esposa também fez a limpeza junto comigo Então eu pude ver que realmente o método funciona Foi possível ver as pedras que saíram durante a limpeza E na apresentação eu vou mostrar para vocês como são essas pedras que você pode eliminar na semana após a limpeza, eu realmente senti uma melhora na minha digestão e isso me animou bastante a fazer as próximas limpezas que eu devo estar fazendo em breve. Antes da gente começar, um último aviso. Aqui embaixo na descrição do vídeo, se você clicar em mostrar mais, poderá haver além de mais informações, também um índice com os assuntos desse vídeo, caso deseje pular direto para uma determinada parte depois. bom então vamos para a apresentação né se você gostar clique em gostei aqui abaixo deixe seu comentário deixe sua dúvida que eu vou estar tentando responder e vamos lá oi vou começar com você para vocês aqui a apresentação da limpeza de fígado de vesícula vou falar sobre o material consultado então basicamente é, tem dois livros aqui que são os mais indicados, se você procurar fazer pesquisa pela internet, você vai ver aí o pessoal comentando principalmente desses dois livros. É, então, o primeiro é o Limpeza de Fígado e Vesícula, de Andrés Moritz, que basicamente é o protocolo que é, eu escolhi seguir. É. O outro livro é, está aqui, A Cura para Todos os Cânceres, né, da Ruda Clark. Então, algumas pessoas é, indicam o protocolo do Andreas Moritz, outros indicam da Ruda Clark. Eu fiz um comparativo aqui entre os dois para mostrar para vocês por que, que eu escolhi esse. Bom, então, é, vamos fazer a comparação entre os dois aqui. Andreas Moritz, sobre limpeza de fígado e vesícula, ele escreveu um livro inteiro, né? Limpeza do Fígado e da Vesícula, que eu mostrei para vocês. Ela tem duas páginas daquele livro, A Cura para Todos os Cânceres, né, que ela cita esse protocolo, então o dele é bem mais completo. Ele foi médico naturopata especializado nos métodos de iridologia, shiatsu, com formação em medicina ayurvédica. Ela era bióloga com PHD em zoologia e se graduou naturopata em uma instituição não certificada nos Estados Unidos. Ele teve várias doenças graves quando jovem, o que o impulsionou a estudar e desenvolver métodos de curas naturais antes dos 20 anos. Ela afirmava que podia curar todas as doenças, incluindo câncer e AIDS, matando parasitas do corpo. Ele viajou por todo o mundo dando palestras, tratou chefes de Estado e políticos de vários países. Ela foi presa duas vezes nos Estados Unidos por fazer promessas enganosas de tratamento e praticar a medicina sem licença. Depois ela foi para o México, onde teve sua clínica fechada por falta de licença e foi proibida de trabalhar e fazer consultas. Ele morreu aos 58 anos por causa não divulgada e ela morreu aos 81 anos de câncer. Então eu fiz um, um estudo aqui sobre o, a vida dos dois. né? Então pelo currículo eu achei que seria muito melhor seguir é, o protocolo de Andrés Moritz. né? A, o histórico da Ruda Clark aí, é basicamente o histórico de um, uma charlatã. Né? Por isso foi que eu optei é, por não seguir aí o, o protocolo dela. Quem recomenda a limpeza de fígado e vesícula? É, algumas é, autoridades aqui no assunto. Dr. Jorge Georgiou, né, um médico naturopata também, com um PHD em sexologia clínica, ele é diretor e fundador da University da Vinci de Medicina Holística. Então, ele tem essa universidade e tem um centro de saúde holística aí da Vinci. O site, quem quiser visitar, está aqui abaixo. Então, a PHD Lai Xunan. Então, em 91, ela fundou a LAPS Lazuli Luz. É um centro de educação e informação sobre saúde holística. É, começou nos Estados Unidos e atualmente tem Singapura, Malásia, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia e também nos Estados Unidos. Quem mais? Dr. Lair Ribeiro, é médico, cardiologista e nutrólogo, é, muito conhecido aqui no Brasil. Ele tem mais de 149 trabalhos científicos publicados né, e atualmente ele dá palestras para médicos. Outra pessoa que indica Dr. David Williams. Ele é um pesquisador médico, bioquímico e quiroprático. Por mais de 25 anos ele viajou o mundo procurando tratamentos naturais e curas para os principais problemas de saúde. Então dá para perceber aí que são é, pessoas com conhecimento de causa aí que recomendam a limpeza de fígado e vesícula. Quais são os benefícios de fazer essa limpeza? É, o principal, né, se você veio até mim através do, do blog Adeus Azia, é, o nosso objetivo principal é dizer adeus à azia e refluxo. Então, o, o que a gente está buscando aqui, principalmente com essa limpeza de fígado e vesícula, é a melhora na digestão e absorção de nutrientes. Muitas vezes você está fazendo tudo certinho, está com uma dieta adequada, é, está fazendo a suplementação adequada e mesmo assim parece que você sente que a digestão ainda não está 100%. Então, nesses casos, é que eu recomendo aí a, a limpeza do fígado e vesículo. O que mais que tem de benefício? Então, as pessoas que fizeram relatam aumento de energia e disposição, né, reduz as dores do corpo, retarda o envelhecimento, porque ajuda a eliminar toxinas né, que provocam envelhecimento, Melhora a pele, a memória, a concentração e auxilia em, na, na, em várias doenças crônicas. É possível eliminar pedras da vesícula fazendo a limpeza? Então, assim é e não? É, o objetivo dessa limpeza é principalmente a remoção dos cálculos de bile e colesterol que se acumulam no fígado. É, são é, cálculos mais moles. A bile e o colesterol eles não formam aqueles, é, aquelas pedras calcificadas. Então, esses cálculos de bile e colesterol é, devem sair. E alguns desses cálculos também se encontram na vesícula e também podem sair durante a limpeza. Aquelas pedras calcificadas que, que se formam na vesícula, elas podem ser expelidas também nesse processo de limpeza, mas aí vai depender do tamanho dessa pedra. Né, pedras muito grandes podem não ser removidas. Irrigação de cólon. Se você ler o livro do Andrés Moritz, você vai ver que ele recomenda que sejam feitas irrigações de cólon, também chamadas de hidrocoloterapia, antes e depois das limpezas de fígado de vesícula. Eu optei por não fazer essas irrigações de cólon pelos seguintes motivos. É, tem outros autores que dispensam a hidrocoloterapia. Ela é contraindicado por muitos médicos porque apresenta riscos de contaminação e perfuração do intestino. No Brasil, eu pesquisei e não há registro para esse tipo de prática. E a sociedade brasileira de coloproctologia não reconhece dentro da especialidade. Então, dificilmente você vai encontrar um médico especializado em fazer esse tipo de procedimento. Eu pesquisei. E eu verifiquei que existem algumas pessoas que oferecem esse tipo de serviço, mas não são médicos. Né? Algumas são clínicas particulares. É, então, eu optei por não fazer. Eu achei que é, seria mais arriscado do que benéfico estar fazendo isso aqui no Brasil. Além do que, o uso do sal de Epson já provoca um efeito laxativo. Né? Você vai tomar o sal de Epson antes e depois da limpeza. E esse efeito laxativo já vai fazer uma limpeza no seu colo durante o procedimento de limpeza de fígado e vesícula. Críticas. Se você pesquisar por aí, vai ver que existem pessoas que criticam esse protocolo de limpeza de fígado e vesícula. A principal argumentação dessas pessoas é que os cálculos biliares expelidos, na verdade, são pedras de sabão que se formam pela combinação do azeite, o limão e os sais biliares. Essas críticas elas não levam em consideração alguns fatores. O primeiro, uma vez que o fígado e a vesícula estiverem totalmente limpos, esses cálculos não são mais expelidos. Então, mesmo você tomando a mistura, não vai estar expelindo. Se fosse uma simples, um processo de mistura química ali e formação de pedra de sabão, sempre que você tomasse, ele deveria se formar. O resultado é, é muito variável. Então, algumas limpezas pode ser que você é, vai espelhar de 10 a 40 pedras, e outras limpezas, de repente, podem disparar e sair mais de mil pedras, com a mesma quantidade de azeite e limão ingerido. E o principal, né, as pessoas que fazem a limpeza normalmente relatam melhoras na digestão no estado geral de saúde e na disposição não estou querendo ser o dono da verdade estou só é, explicando aqui é, os dois lados da, da moeda e você é, toma a sua decisão alimentação durante a semana é, durante a semana de preparação então a limpeza consiste em seis dias nos primeiros 5 dias, você vai estar ingerindo 1 um litro de suco de maçã por dia. Nesse período de 5 dias, você vai fazer uma, uma dieta é, um pouco restrita. Então, é sobre essa dieta que eu vou estar falando aqui. Você tem que evitar alimentos e bebidas frios e gelados. As refeições de preferência devem ser quentes e as bebidas sem gelo. Você vai evitar alimentos de origem animal, então carne de qualquer tipo, ovo, leite e derivados. Tem que evitar frituras e alimentos gordurosos. É, vai evitar castanhas e nozes, abacate, manga, azeite, né, devido ao teor de gordura desses alimentos. Alimento industrializado e açúcar também tem que ser evitado medicamentos vitaminas e suplementos você só vai tomar se for estritamente necessário né? se, se for possível parar de tomar é melhor para dar uma aliviada aí no seu fígado durante a semana e também evitar comer em excesso a preparação a preparação consiste no seguinte são 6 litros de suco de maçã você vai tomar um por dia durante cinco dias e daí, no sexto dia, você vai tomar um litro inteiro pela manhã. É, vamos atentar que o suco de maçã você vai tomar e além disso, você também deve estar tomando aí, pelo menos 2 litros de água por dia. Você vai precisar de 60 gramas de sal amargo, também conhecido por sulfato de magnésio ou sal de Epsom, 4 a 8 limões. Vai precisar de um azeite de oliva extra virgem, de preferência de um vidro escuro e não esquecer também é, o papel higiênico né, que você realmente vai precisar depois que começar a tomar o size de epsom. rotina do sexto dia é, depois dos cinco dias de preparação no sexto dia você vai acordar cedo vai acordar entre seis e seis e meia da manhã e já toma um litro de suco de maçã então você toma esse litro, um litro direto aí de manhã depois disso você pode tomar um café da manhã um café da manhã leve, de preferência aí frutas e aveia ou só frutas a 1 e meia você vai fazer um almoço leve também sem gordura, sem é, alimentos de origem animal então pode fazer uma refeiçãozinha bem leve ali vai ser a última refeição do dia depois disso você pode continuar tomando água né, só não vai poder comer mais nada às 18 horas você vai tomar o primeiro copo de 200 ml de água com sal amargo né, uma colher de sopa de sal amargo cerca de 15 gramas depois disso às 20 horas você vai tomar o segundo copo de 200 ml de água com sal amargo é, às 10 horas você vai tomar o azeite com o suco de limão. Então, 15 minutos antes eu recomendo que você já prepare a mistura. Né? Já vá ao banheiro. Se tiver vontade, mesmo se não tiver vontade, é bom certificar aí que não vai sentir vontade logo, logo após tomar a mistura. Porque você vai tomar essa mistura em pé e logo em seguida você vai se deitar. Quando você se deitar. Você vai se deitar de costas, ou então é, virado para o lado direito, com o joelho encolhido para cima. Não pode deitar virado para o lado esquerdo e nem de bruços. Então você toma a mistura em pé, corre para a cama, se deita, e aí você tem que ficar nessa posição pelo menos 20, 30 minutos antes de levantar. Então, o ideal é você preparar a mistura 15 minutos antes, toma, deixa a pia do jeito que tiver e vai se deitar. Consumo de água. Durante toda a semana, você pode tomar água livremente. Você só vai evitar a água quando 30 minutos antes e depois do sal amargo. E na hora do azeite com limão, você evita 30 minutos antes e evita aí 2 horas depois. Resultados esperados. Bom, depois que você ingerir a mistura de azeite com limão e se deitar, você vai começar a sentir a, as pedras saindo é, pelos dutos da vesícula. É, se você sentir essa movimentação, é, são essas pedras aí. Então você pode ver, é impressionante. É a primeira vez que eu vi isso, eu quase não acreditei. É, mas realmente... É, essas pedras saem de dentro de você. Então, você imagina esse tanto de pedra dentro do seu fígado ou da vesícula, né, obstruindo aí o, o trabalho dos seus órgãos. É por isso que a digestão acaba ficando comprometida e uma série de problemas aí que pode ser causado é, pelo funcionamento parcial do órgão, que né? vai estar impedindo de estar trabalhando a 100% aqui essas pedras. É, pode ser que na limpeza é, saiam milhares de pedras. Então realmente isso é uma coisa é, impressionante. É, até mesmo aquele pessoal que alega que isso aí são pedras de sabão que se formaram pela quantidade de, de azeite e limão que você toma. E às vezes o tamanho e quantidade de pedras que sai você percebe que realmente que não não é possível que seja a mesma coisa. Oi pessoal, eu vou falar para vocês agora sobre a preparação eh, para limpeza de fígado de vesícula. Então o que a gente vai precisar basicamente? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu acabei de fazer as compras. Está é, aqui. Ó. Então a gente vai utilizar a maçã. É, por cinco dias pode se substituir também por um suco de maçã então eu comprei aqui um suco de maçã mas só que atenção suco de maçã se for utilizar tem que ser é, o suco de maçã integral ó. suco de maçã integral né? é somente suco de maçã o ingrediente dele é. fora isso você vai precisar no dia da limpeza, o limão. Então, vai ter que preparar 180 ml de suco de limão. O azeite de oliva. Não precisa ser necessariamente dessa marca, mas tem que ser um extra virgem prensado a frio. De preferência de um vidro escuro. E você vai utilizar também aqui o sal amargo, né? também conhecido por sulfato de magnésio ou sais de Epsom. Bom, é isso. Basicamente, os ingredientes são esses. É, fora isso, tem a alimentação. Né? Você tem que fazer uma alimentação é, praticamente vegana, né? então sem carnes. E sem elementos gordurosos, né? Então, sem consumo de óleo, sem consumo de castanhas, né? É isso, pessoal. Olá. Vou mostrar agora para vocês aqui um lanchinho que eu estou fazendo no final de tarde. É uma sopinha de cará, é, vagem e cenoura. É, para tempero a gente usou aqui é, cebola e salsa e depois eu pus aqui no, já no prato um pouquinho de pimenta. Então é isso, sem nenhum tempero industrializado, sem óleo, é somente ingredientes naturais. Vou jantar agora. Vou mostrar para vocês o meu prato aqui. Então, feijão preparado sem óleo, sem carne, sem nada, somente com é, temperos naturais cebola, alho, tomate, arroz e um pouco de legumes. Também refogado sem óleo. É isso, sem segredo, só produtos naturais. Sexto dia, então eu vou começar aqui logo pela manhã. Já vou tomar um litro de suco de maçã. Eu acordei, era umas 6h20 por aí, é, só escover o dente é rapidão. É, e agora eu vou terminar de tomar o meu suco aqui. Eu já tomei alguns copos. o suco ele é gostoso mas eu estou tomando um litro aqui praticamente de uma vez que fica um pouco enjoativo no final mas não é muito difícil não só lembrando mais uma vez Suco de maçã integral. Tá ok? Oi. Oi. É, então são 6 horas da tarde. Eu vou tomar aqui o meu primeiro copo de sal amargo. Então vou preparar aqui uma colher de sopa. E 200ml de água. Eu ia tomar no canudinho, mas a minha esposa tomou antes aqui. Ela falou que não é tão ruim. Então eu vou tentar virar no gole aqui também. Um pouco amargo só, mas também não é, não é muito ruim, não. Tá, ok? Então agora às 8 eu vou tomar outro copo a gente se vê depois. Pois, são 8 horas, então eu vou tomar aqui o meu segundo copo de sal amargo. Eu já deixei aqui na colher para facilitar. Vamos lá. 200ml de água. Esse aqui já foi, eu só quero lembrar vocês que para evitar de tomar água 30 minutos antes e 30 minutos depois de tomar o, o sal amargo, nos outros horários você pode estar tomando água à vontade. Agora eu volto aqui na hora de tomar o azeite com limão. Até mais! Oi, então são 15 para as 10, eu estou preparando aqui o... Meu limão, né? Eu já espremi aqui, precisei espremer 4 limões, 180 ml né, e vou preparar aqui o 125 ml de azeite. essa mistura aqui, até tá lá oi então são 10 horas eu já agitei aqui o meu azeite com limão e eu vou encarar agora eu vou pegar aqui um canudo estou em pé então o ideal é você tomar isso aqui já em seguida e se deitar, eu deixei aqui na minha pia um, um mel e uma colher aqui porque ele recomenda, caso sinta enjoo, tomar o mel para evitar de vomitar, vamos lá última gota. Bom, agora eu vou me deitar. Oi pessoal, são seis horas da manhã, eu vou tomar o meu terceiro copo de sal amargo, eu já terminando de fazer a mistura aqui. A é, noite foi relativamente tranquila, né? então ontem eu tomei o azeite com o limão, e tinha que ficar deitado por pelo menos 20 minutos eu consegui ficar umas 2 horas deitado até precisar ir ao banheiro então vamos aqui ao terceiro copo vamos lá agora só falta um né? então mais tarde a gente se vê O último copo de sal amargo. Ah. Bom, é, hoje é domingo, né? Eu acho que o ideal é realmente você terminar num dia que você não trabalhe para você poder ficar é, bem tranquilo em casa o corpo já começa a dar alguns sinais de cansaço a fome que eu não estava sentindo até agora agora eu já estou com um nível de fome alto né? daqui a pouco eu já vou poder voltar a me alimentar mas você fica é, um pouco abatido sim então o ideal é se você puder manter aí um, um dia tranquilo é, fica muito mais fácil para você fazer o procedimento Bom. Vamos agora à sessão de perguntas e respostas. Iniciando aqui com a primeira pergunta, deixa eu ver... Dúvida da Cláudia Pereira de Macapá. Eu não tenho mais vesícula, posso fazer essa desintoxicação? É, sim. Esse método não ele, ele elimina somente os cálculos da vesícula, mas também do fígado. Então, mesmo que você não tenha a sua vesícula, poderá expelir pedras que estavam contidas no seu fígado. É, próxima dúvida da Marisa Bel, Sam Macedo, Vera Lúcia Pereira, Euseli Santos e outros. Vamos lá. Tenho gordura no fígado, a limpeza pode ajudar? É, sim. Seja qual for o motivo do seu fígado estar sobrecarregado, se você fizer limpezas repetidas, ele irá melhorar. Se você fizer um, um outro exame, depois de cerca de 6 a 8 limpezas, você deve estar notando diferenças significativas. Eu lembro ainda que a eliminação de gordura no fígado tem que ser acompanhada de uma dieta adequada. Né? A limpeza não dispensa os demais cuidados, ela somente auxilia. Vamos aqui para outras dúvidas comuns, deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas limpezas de fígado eu devo fazer para que meu fígado e vesícula fiquem totalmente limpos? Bom, se você nunca fez uma limpeza de fígado e vesícula, é, vai ser necessário uma série de limpezas para substituir totalmente seu fígado. tá? Então não é somente uma limpeza. É, esse número pode variar aí de 6 a 12 limpezas. Mas você deve sentir benefícios desde a primeira limpeza. É, próxima dúvida, deixa eu ver aqui Posso substituir o suco de maçã por outra coisa? É, sim, também né? então, Uma opção é substituir o suco de maçã pelo ácido málico Que é o composto ativo do suco da maçã que desobstrui os dutos né? é, Então você vai usar o ácido málico em pó A dose recomendada é de 2 gramas de ácido málico e um copo de água duas vezes ao dia. Próxima dúvida, deixa eu ver aqui, a quanto tempo, é, cada quanto tempo posso fazer uma limpeza? Bom, o ideal seria que no período inicial você fizesse uma limpeza por mês, até desobstruir totalmente o seu fígado. É, após isso é recomendado uma limpeza a cada seis meses para manutenção. É, próxima dúvida fiz uma limpeza e não saíram pedras, ou saíram poucas pedras é, meu fígado já está limpo? É, se você nunca fez limpeza do fígado antes, então essa ausência de pedras na primeira limpeza é, na verdade ao invés de indicar que seu fígado está limpo, ela pode indicar que seu fígado está muito obstruído né, se esse foi o seu caso o recomendado é você continuar fazendo limpezas para ir amolecendo e facilitando a saída das pedras. É, algumas pessoas não esperem pedras é, na primeira limpeza. É, às vezes na segunda limpeza é, saem poucas pedras. E a partir da terceira limpeza aí já começa a sair centenas de pedras. Então façam mais limpezas. É, próxima dúvida. Como saber se meu fígado já está limpo? Bom, se nas últimas duas limpezas que você fez, você não expeliu pedras ou expeliu coisas mínimas, então você já pode passar para a fase de manutenção, que seria a cada seis meses. Vamos aqui para a última dúvida, deixa eu ver... Existem efeitos colaterais da limpeza de fígado e vesícula? Bom, você deve se sentir bem logo depois da limpeza. Pode ser que cerca de dois a três dias é, após a limpeza você sinta um pouco de cansaço, é, dor de cabeça, pode sair algumas espinhas no rosto devido às toxinas que, que ficam, podem ficar presas no intestino. É, esses sintomas é, costumam desaparecer naturalmente. Né? Se por acaso persistir, é recomendado o uso de algum laxante natural para é, eliminar as toxinas do intestino mais rapidamente. É, bom, acabaram as dúvidas aqui. Para você se aprofundar mais, é, leia o livro Limpeza de Fígado e Vesícula, de Andrés Moritz. É, converse com o seu médico antes de iniciar o procedimento é, se quiser pode estar tá deixando a sua dúvida é, num comentário aqui abaixo eu vou estar tá tentando responder também é, eu espero que essas informações é, que eu te passei possam te ajudar é, como eu falei anteriormente a minha missão é ajudar você a dizer adeus a gastrite, à azia e ao refluxo naturalmente e a limpeza de fígado e vesícula pode trazer grande benefício à sua digestão e à sua saúde em geral. Se você quiser mais dicas sobre como acabar com azia ou refluxo, curta minha página no Facebook, feita especialmente para você. Né? www.facebook.com.br Vai estar aparecendo aqui do lado. Para ser informado sobre os próximos vídeos, é, se inscreva no nosso canal do YouTube, basta clicar no botão inscrever-se é, logo abaixo aqui no vídeo. Se você ainda não sabe os 5 erros que quem sofre de refluxo cometem que estão impedindo você de se curar, não perca tempo, baixe meu e-book grátis e descubra, basta clicar aqui ao lado. É, bom pessoal, é, um grande abraço, sucesso. E saúde.